Esse é um pouco do ecossistema da B2W, tá? Então a B2W hoje, ela é uma empresa que ela é dona das marcas mais conhecidas, tá? Americanas, site com mais de 100 milhões de acessos por mês. É a marca mais conhecida, tem mais de mil lojas espalhadas pelo Brasil, é muito forte, tá? Tem um público classe é, B, C, D muito forte, não é um público classe A, Tá? Então normalmente a gente vê muita oferta, vê muito parcelamento que a B2W faz, muita ação agressiva, mas ela é a marca queridinha. É a marca onde eles estão fazendo live e-commerce, que é a live, abriu uma live e aí minha senhora, babamai, agora eles fazem o Shoptime. Tá? Eles têm o, shop, o Submarino, Submarino, Submarino.com. O Submarino hoje é muito voltado para livro. Geek e tecnologia. O que, que é geek? É aquele segmento mais nerd, desenho, mangá, blá blá blá, tá? Essas coisas assim. Então, geek, submarino. High tech, tecnologia vai ser lá. Vai vender lá, beleza? Shop time. mesa e banho, casa e de decoração. É o Botini, né? Quem não conhece o Botini? Quem conhece o Botini? o Botini. Não, o Botini não tá aqui, quem tá aqui é a Luan Santana. Te dei o te dei o mar Pra ganhar meu coração Ser raio de saudade Meteoro na paixão Ó Vou botar Shoptime Tem que vir o Botini aqui Pô, o Botini tá ficando velho, né? Ele não aparece nem na busca do Google, mais caraca, Botini não No evento de 2019 ele, ele estava lá, cara Esse é o Botini, ó, Ciro Botini Tá aqui, ó Quem nunca se deparou com o canal do Shoptime Com o Cirão Botini vendendo alguma coisa ele é o cara que faz compra, compra, compra, compra, tá? Então ele é muito voltado pra casa, assiste o canal do Shoptime, é muito voltado pra isso, tá? Decoração, ó, TV, aqui ele tava vendendo uma TV zona. então ele é muito voltado, liga, liga, liga, né? Aquelas paradas do botinho ali dentro, é muito voltado pra casa, tá? Então essa é a força do Shoptime, tá? É mais uma força do b 2 w qual que é a vantagem? Eles colocaram sou Barato, que é para vender a linha do que quebra, do que tem algum problema de vitrine e tá? tal, eles vendem lá dentro. Tem Americanas Empresas, onde você pode pedir para vender, e aí você vende só para empresas lá dentro, tá? Mas a B2W, ela já tem uma plataforma integrada. Então, quando você cadastra o teu produto na B2W, ele lança o teu produto no Submarine, no Shoptime, na Americanas. Tá? Você pode fazer promoções para as marcas diferentes, você pode, cara, trabalhar bem liberado nisso. Beleza? Eles compraram o Now, ó aqui no cantinho tá o Now. Ó. O Now é um marketplace de supermercado. Isso ainda não influenciou o ecossistema B2W, mas tá? é voltado para o grande crescimento de food, de alimento, de consumo de alimento online. Eu e a Luana, a gente passou a fazer compra online de supermercado. A gente tinha testado no começo, a Luana não tinha gostado pelo fato de ter o um imediatismo, né? Ir lá no mercado, pegar tal. Mas com o aumento dos casos do Covid, e a Luana entrando no terceiro trimestre é, da gestação, ela preferiu, e a gente decidiu, não mais ir no mercado, tá? Hoje eu precisava pegar um negócio no mercado, usei o rap. a gente tá fazendo compra aqui em Ribeirão, tem essa água que é a rede fora do interior que eles chamam, pão de açúcar, a gente tá usando, cara, cenourão ou Bortifruti, a gente está usando tudo online. Então, o supermercado cresceu muito, tá? Muito mesmo. Eles têm empresa de crédito e pagamento, que é o AME, é o lado fintech. O mercado livre tinha o mercado pago, que é o lado bancário, que também é muito rentável, que é o filho rico. Eles têm o AME digital, finance, digital finance. O que, que é isso aqui? Tá? Dentro disso entra crédito seller, crédito para o seller. Dentro disso entra o cashback, dinheiro de volta para o comprador. Dentro disso entra, cara, meios de pagamento digitais, imposto e tudo mais. É conveniência, eles estão investindo bastante nessa área, tá? BitService aqui, CIV é um serviço de tecnologia, antes era de precificação. Skyhub é o um integrador deles, é ali que os sistemas, grande parte deles ainda se conectam nele para esse sistema conversar com a B2W, tá? Você não precisa pagar nada aqui, tá? Você, ah, vou ter o Bling, é só o Bling, vou ter o IDR, é só o IDE você vai pagar, tá? Vai ficar com ele. Serviço de Ads tá e ali site blindado é uma empresa deles também tá e o ads é anunciar fazer publicidade lá dentro igual a gente falou do mercado de... b2w fulfillment aqui são alex direct b2w entrega fulfillment que são os serviços logísticos então a b2w tem transportadora a b2w tem os galpões lá para guardar as coisas então b2w fulfillment esse é o ecossistema cara preço gigante também tá bom